Vão ficar por aí. Pelo barulho, já viram que isto do original tem, tem pouco. tempo confere Sim. Tem material? Tem os toquinhos. Tem os toquinhos. É. Vamos revelar tudo. tem aqueles pozinhos mágicos. Então. Posso lhe dar um cheirinho? Estás à vontade, faz-me esse favor. <risos> faz esse... Eu, homem, diz que faz-me esse favor. Faz Eu favor. é que estou a fazer o um favor. Não estamos aqui para outra coisa. Oh, yeah. Siga. Oh, yeah. hey, okay. <risos> este mapa assim tem quantos cavalinhos? Uh, certificados. Um bocadinho de novo. te a rir! Ele ri se ali atrás! Como quem diz, corti-a à vontade, isto vai ser é meu! Ele deve <risos> estar a rezar para ir fazer a reta outra vez, mais duas ou três vezes. Mais duas ou três vezes, velho! Né? Já isto, Não! Uh, não! Não! Não gosto muito de andar ao lado. É, é. É um carro destes, mas estás à vontade. Mas se tiver a é. coisa diz, não estás né? Não, não, não, estás à vontade. Não, não, não, estás à vontade, <risos> quer que faças aquilo que entenderes e que explores o carro. Olha, posso sair de primeiro ou não convém? <risos> Só espera um pouquinho. <risos> nem ainda pergunto. Bora.